Buscar a felicidade é pecado? Se é verdade que Jesus prometeu que teríamos uma vida abundante, onde está essa tal vida que ele prometeu? Obrigado por ter dado play. Este vídeo faz parte do PG virtual que acontece todo sábado. O link está na descrição. Ah, inscreva-se. Não custa nada. A nossa configuração de fábrica, quando nós fomos criados por Deus, ela vem com um dispositivo de necessidade ativado, e é um dispositivo que não dá para desativar. A nossa constituição, a forma como nós fomos construídos, o estômago foi criado com a necessidade do abacaxi, foi criado com a perspectiva de atender uma necessidade. A nossa natureza, ela necessita desfrutar. Nós nascemos e fomos desenvolvidos por Deus, como seres que buscam desfrute, realização. Somos pautados pela busca da felicidade. E isso não está errado. Essa busca pode nos levar a cair em algumas armadilhas. A busca pela satisfação pode te fazer infeliz. Pasme, pode te pôr até louco ou louca. E nessa busca... Nós encontramos dois problemas. O primeiro problema, então, que eu listei aqui para você é que buscar a solução no lugar errado, buscar a solução nas cisternas rachadas. Nós fomos criados para sermos dependentes uns dos outros. Olha o que está lá em Jeremias 2:13. Pois o meu povo cometeu duas maldades abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas ou seja, cisterna que não que tem água, mas aí nós passamos a buscar a autossuficiência e aí a coisa começou a desgringolar o segundo é comprar gato por lebre em Isaías 55, de 1 a 2, a gente vê que o profeta escreve alguém tem sede? Vem e beba, mesmo que não tenha dinheiro Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, ouçam-me, vocês comerão o que é bom e se deliciarão com alimentos mais saborosos. Venham a mim com ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. O que é comprar gato por lebre? Você pode estar buscando a felicidade em lugares onde essa felicidade não vai ser encontrada, porque a nossa felicidade, a nossa alegria, essa vida abundante você só vai encontrar em Deus. E o convite é ele que faz. Alguém tem sede? Então vem e mata a sede. Você tem fome? Vem e coma o pão. Por que você está gastando o seu tempo, o seu dinheiro, o seu empenho com aquilo que não vai resolver o seu problema? Há muitas demandas dentro do nosso coração que gritam, gritam, carências que gritam e gritam alto dentro de nós e que nos empurram procurando soluções. A gente pode procurar solução na bebida, na porta. Na pornografia, nas drogas, no casamento, na educação dos filhos, no emprego, em viagens, na adrenalina, você procurar solução em um monte de lugares, mas são cisternas rachadas, são cisternas que não podem dar solução. E o Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos fez o convite. Pô, vem comprar com quem tem para te oferecer. Então nós temos uma pergunta, qual é a solução? Bom, a solução é encontrar essa vida que Jesus deu pra gente experimentar, ou pediu pra gente experimentar, nele mesmo. E ele diz em João capítulo 10, no verso 10, ele diz, O ladrão vem para matar, roubar e destruir, e eu vim para que tenham um vida, uma vida plena que satisfaz. E aqui a questão é identificar quem é o ladrão. Não, porque tá confuso, a coisa tá muito confusa na nossa cabeça. A gente não sabe quem é o ladrão. E a gente não sabe quem é Jesus. E a gente tá usando alguns padrões para poder medir o nosso nível de satisfação das nossas carências por padrões muito perigosos, por réguas muito perigosas. A régua mais perigosa é o seu próprio coração ou aquele sentimento de pseudo paz. Ou uma certa paz que, na verdade, é um aplacador de consciência. Todas as vezes que eu me sinto insatisfeito, Feito isso eu procuro entender por que que eu estou insatisfeito qual qual é a carência que tá gritando dentro de mim que tá pedindo socorro que tá pedindo para ser suprida pois eu olho para aquela carência e o que é uma carência legítima ok mas quem pode suprir essa carência essa carência que só pode suprir é Jesus e como é que Jesus vai suprir essa carência é acendendo vela é indo de joelhos a algum lugar é fazendo promessa é fazendo campanha o que que eu faço não é relação é relação é tempo e isso depende de fé. E, e fé é acreditar que aquilo que você não consegue mensurar com os olhos nem com os cinco sentidos mesmo que você não consiga perceber ela existe, ela pode ser acessada essa, essa liberdade essa paz e essa saciedade que Jesus dá para nossa alma, ela pode ser experimentada ela pode ser percebida mas ela precisa de fé precisa acreditar, isso não é racional isso não é elaborado não é um fluxograma perfeito não, não dá, você tem que acreditar que isso funciona, E eu tenho que acreditar acreditar que funciona. Eu mesmo tenho que parar e ver. Cara, você tá falando um negócio que muitas vezes você mesmo não acredita. Eu preciso voltar e reavaliar por que, que os meus sentimentos eles estão me levando a buscar uma solução e por que cargas d'água, mesmo sabendo que a solução não pode ser encontrada fora do Jesus, fora do Cristo, por que, que eu me aventuro a ir a esses lugares? Talvez porque eu não acredite que Deus é capaz de me suprir, talvez falta fé. Talvez nada, né? Na verdade, é uma tremenda falta de fé. É isso. É isso que a gente tinha para conversar hoje. E aí eu quero ouvir o debate de vocês, por favor, e as provocações.